Tranquilo, ó. Oh, Subway Map. Tall Oak Station. Rapaziada, Estados Unidos, tio. Ó, oh, ó, oh, Essa área aqui é perto de Beverly Hills. O caverninha já passou por ali, tio. Ô, oh, mas eu fui visitar o Chuck Norris na mansão dele. É verdade. Vamos ficar tranquilo, ô oh, tiozinho. Ah! Rapaziada, é o ratão, hein? Ó, oh, o tamanho do rato ali, tio. should hurry. What's the matter? Not a fan of sewers? Hold oh, on, Let's just get to the cathedral, and then I'll tell you everything. My old man weapons. <sighs> I'm going to tell them everything. Everything we know about the Raccoon City incident. But, sir, a lot of people are questioning my desire to reveal the truth. I know where they're coming from and might create more problems than it solves. A lesson I learned well in the military. Bio-organic weapons are a global threat, and we are partly to blame. We have to come clean and start working with the rest of the world if we want to have any chance of fighting this. On, Whatever you decide, sir, I'm with you. I've always valued your friendship, Leon. It's time we take responsibility and end this mess. Presidente gosta do Leon, que Vai brincando. It's gonna be a tough road. Já estamos de volta aqui com o nosso camarada Leon E com... yes! o que que acontece? estamos no esgotão sinistro Caberão. Lanterninha, não dá para ver muita coisa temos ratão super gigante yes! Antes de mais nada, o caverninha vem desinvocar os cavernistas do Hard Para que deixe o seu like dentro Junto com a sua compartilhação magnífica e vamos começar o jogo. Hein, tio? Oh, meu Deus do céu. Tranquilo. Leon, Helena, we'll be out of contact when you're in there. I'll still be tracking your movements, but be careful. Apasiado, Corre, Coitado, oh, oh. Brinca com o menino, vem, vem, vem de peito, tio! Lavadora, lavadora. Nossa, se ligou ali, tio? O jogo é oh, louco, ele vem louco, tio! Nossa, Rogério Ceni. Ô oh, louco, tio. Ah. Aí vai levar os bicogem, hein? Vamos ah. oh, é esperto, ficar espertos, sabe capoeira? Ei, tiazinha. Oh. ó, Nossa, ele sumiu, tio. Você viu o Bun É o quê? Beleza, padre, Vamos continuar aqui no amor? Ó. Oh. Vamos inovadora, tio. Vim é no peito. Se inscreve aí, tio. Olha oh, o cuidado, hein, tio. Os caras é do mal. Ó, ó, ó, ó, ó. Ó, aqui. Já bica. Eita, tem dois. Ele come a perna! Ah. Oh, meu Deus, é hard mesmo o jogo. Ó, O Ô, tiazinha, pelo amor de Deus, hein? Stories Lock. Vou. Apaixonado pelo meu trem. O oh, meu trem, trem, ei, aí, ei, R, molhou. Nossa, senhora. Apaixonado oh, zumbi é maquinista, tio. Oh. Como que o trem ainda? Zombie Express. Zombie Express, eu falei, tio. Os zumbis ia ali. Ainda bem que ele buzina antes, você viu? A buz buzinadinha. Ô oh, meu, tem que apertar espaço, mais R. Ô oh, meu Deus, você no meio da treta, o caverninho vai ter que procurar a tecla. Tô tranquilo, ó. Oh. Olha o Leon. Oh, nossa, você tá mais forte aqui, meu. Cuidado! Oh, Pera aí. Superdog. dog. Faminto. É laser aqui, ó. Oh. laser O okay. que Ele dizia? Oh, é bom se trupecar, hein. Olha Nossa! Sai do do cachorro, você é louco? Carrega isso aí, Leon. Bicou desse cachorro, é, é, eu tô com a cachorro Ai, Oi. rapaziada, tá no hard, é o trem, é o Sai, sai, Oh, Isso, Nil, chuta O cachorro tá tiro forte, tio, vaza Será que ele come mais rápido que o Nil? oh, outro Sai, toma, cachorro, será que vai ser Loki? Oh. Oh. Oh. É. Tô calmo Beleza. Vamos respirar um pouco aqui. Vou picar essas caixas. Rapaziada, tô com 85 tiros. Oh, meu Deus. Já vou perto ali, ó. Tá economizando as balas. Rapaziada, 85 tiros vai rapidão, hein? Vamos ficar esperto. Tem mais um B aqui. Ó, ó, ó. Se eles viam, chega na voadora, tio. Ah, é eu vi. Pode ficar calmo. Ó, ó, O Lopes aqui. Ai, tá no chão. Tá, tá rolando uma janta aqui. Ó, o tio. Sai! Rapaziada, soca ele. aí tio, eu não tinha socado. O trem! Olha! Oh, Desgraça! Ó o oh, trem! Ó oh, o maquinista, tio! Ele tá, tá buzinando! Rápido! Rapaziada, yeah. oh. é, ainda bem que o Loki yeah. buzina! É, Rapaziada, que os zumbis, sabe? encostar na parede também? Não <risos> é espada, tio! Tem um os zumbis aí que são formados na academia e arquiteturas de zumbis profissionais! Rapaziada, oh. é, você acha que o zumbi não faz curso Pode ser maquinista? Certo, certo! Sim! Vamos com calma! Tranquilo! Ó! Oh. Corre, 60 metros, já tem uma portinha ali. Vamos sair desse lugar aqui, porque o cabelo não tá curtindo nada ali. Cagão. Ô, oh, meu Deus do céu. Mais cagão ainda. Rapaziada. O okay. quê? Zumbi raidei. Oh. Ele pula, tio. Sai! Ô, oh, o, o quê? Nossa, ele teleportou, tio. Deu nem tempo de correr. Sai! Ô, oh, Leo, chuta esse lock. Ó, oh, eu pulo para trás, tio. Rapaziada, Ó. Oh. Ai, oh, não morre não tio, ele é mesmo, mesmo Rapaziada, se liga, se liga Olha oh, ele... oh, o o que? Ele pula em cima oh, Rapaziada, os cara é jogador de futebol mesmo, hein goleiro Sai Sai Oh, meu Deus do céu Rapaziada, tá rodando uns cabelescos aqui Vamos com o okay, que? A portinha aqui. Ô, Leon. Vamos, Calma aí. Estou ficando. Breiro. Deixa eu tomar uma porta aqui. Pois é, vamos descer aqui de boa. Hein? Tá rolando uns, uns batimentos. Apagaram apagar a luz. Peraí, peraí, peraí. Ô, Leo. Não consigo enxergar. Ó, oh, meu. Tem um Loki aqui. Ó, oh, vai levar a cabecinha. Você que vai querer ser Loki? Ah. Que ele. Aproveita, Leon. Isso, jogo de corpo ah, Seguido de... O que? Tem outro! Ele chama! Oh, louco jogo! Ah, meu Deus do céu! céu. <risos> Pode ser, o negócio é hard mesmo, tio! Pode a gente Ah, meu Deus <risos> céu, estou bem! Tranquilo, vamos pegar os itens aqui, já bico da caixinha, porque eu... Ai, eu... Acuda! Vamos lá, viu? Calma! Ó, oh, tia é a bicou da Z, porta. Ó, ó, ó, já ó. pra trás. Sai daqui! Você tem que estar esperto, hein? Os zumbi são um profissionais nesse jogo. Ó, oh, ó o oh, um negocinho aqui. Colete os emblemas de serpente para desbloquear arquivos e imagens. Ô, meu Deus, você quer a bazuca? Ó, oh, jogo, você acha que eu vou ficar chutando essas porcaria? Beleza, tranquilo. Será que você vai trigo pra parar de aqui? Vai ter mais trem, Ó, oh, trilho de trem, é zumbi express. Vamos ficar ligado, hein? Mas, eu, eu não tô enxergando muita coisa aqui. Ô, oh, louco, é gangue mesmo, tio. Os caras de canivete e tudo mais. Não é uma de Ô, jogo! Tá com a bomba. Ó, oh, a oh, oh, gente já tá ligado que é daquele lado. Oh, o trem vem igual. Nossa senhora, tio! Mas, é, o trem vem igual doido, tio. O negócio é hard mesmo, jogo. Ó, oh, pica. Vai, Leon! Ó, oh, até eu curti! Te... Oh, Jiu-jitsu e tudo mais, hein? Vem a mim! E eu faixa preta das paradas! Beleza, vamos catar essas experiências aí que a gente tem que equipar o Leon, hein? Ó. Oh. Altas paradinhas pra coletar, hein? Altas, graças a Deus. Tranquilão. É ó, oh, os zumbis são equipados com essas luzes cegueretas. É o okay. quê? Tio que cegam o Leon. Rapaziada, eu vou correndo mesmo de peito. O Leon, o Leon tem umas voadoras. Você vim três tio ó. Oh, não tem, tem escapatória aqui, não, hein? Pra direita. Pra direita aqui ali, ó. Ah, oh! Oh, nossa senhora, os caras ligam o trem na minha cara. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui no final. Olha oh, ali, ó, respirações, hein? Tá falando respirações aqui? Rápido! Ó, oh, meu Deus, eu tô soando brioca, O jogo é pesado, tio. Artilharia de fogo pesada. Nível 36, tá? Só pra você ficar esperto. Ah, <risos> oh, você tá aqui no chão, hein? É, tá de mãe, tio! Ó, oh, oh, bica ali, ó. Ai, oh, beleza. Se inscreve aí, tio. Olha, tá tranquilo, ó. Oh, vamos subir aqui já? Entra nesse tremento. Como é que é? O Leon, fala para ela. We're not getting that open. We're not getting that open. Rapaziada. a gente vai I want to have a look around in there. Boost me up on top. We're gonna have a look around. Boost me Just up, up on top. top. top. vamos <risos> aí. Vamos entender inglês. ler as legendas. A legenda era é easy, que Escutar é inglês. Traduzir mentalmente, aí é hard. Ô, vou ficar esperto, hein? Ó, oh, vai anotando as palavras aí? Até o final do, do, do programa, cavernal, que você tá falando em inglês e francês! Ai, Nossa, francês também, tio. Fala, claro é que fala. Ó, o tiozinho aqui deitado. Olha, tá um rolando o tiozinho aqui. Ah, oh, meu Deus do céu. Sapatinho roxo e tudo. mas mais ela é fashion, hein? Ó, oh, tá até olhando pro Leon. Beleza, tio. Tranquilão. Oh. Rapaziada, tá rolando um, um carnaval ali dentro? Viu com essa porta, eu, eu um oh, abro devagar, ó, fica oh, perigo. Rapaziada, um, uma bala vale a pena. Você não sabe se tem alguém no escuro aqui. O caverninha já matou os caras antes mesmo dele chegar. Varou o vagão. Ó, oh, ó, oh, matou o Loki aqui no local, ó. Oh. Oh, Pode ficar tranquilo, tio. O tiro do caverninha é bem localizado. Ô, oh, tiazinha, vai ajudar aqui ou vai ficar aí tomando sol? É okay. o quê? You got it. Ah, isso é velha, tia oh, já, nunca se sabe, tio Ó, oh, ó, oh. bundinha pra cima Pode levantar, tem Tenho... que ficar esperto Esse jogo é, é astuto, os cara, finge o que, que eu tô falando, ó Vem os o Dá um kamikaze nele Ô, oh, louco, bra bra. bra bra do mal, tio Ô, oh, bra, bra rapaziada, <risos> ah, perda a cabeça, hein, bra, -bra? <risos> vamos pra espertinho aí vem Helena o que? peraí tio, tá valendo? vou aqui atrás vai <risos> Helena, se você quer na frente vou explodir os seus olhos, hein <risos> rapaziada, ele fingiu de morto hein, o mío tá ligado, já bicudou o Loki ó, oh, ó, oh, ele chama pra trás, o granado explosivo, vai achar que o zumbi não tem essas paradinhas Rapaziada, é, tem que apertar o botão número 4, mais o um botão de rolagem aqui, tá meio treta de pegar essas paradas, tem altas bombas aqui, só quero ver na hora da treta tio, o caverninho vai apertar o número 18 e não vai pegar é nada, beleza, vamos continuar aqui, tá com 90 tiros aqui, ô oh, tio, peraí, aí, Loki, vai dar rasteira? Tranquilo, Ah, oh, meu Deus, o jogo é pilantra, e aí Leon, acabou? Acabou? Ô oh, meu, acabou, acabou, desce aqui, ô, oh, onde? Ahá, já vara tudo tio, quero ver no varar esse crânio seu hein, tranquilo, Voltei, primo! pode até uns lock do mal, hein? Ó, oh, ó. Oh. Olha, o Leon treinado. Tinha jiu-jitsu pra cima, taekwondo e saiki-dos. O okay. oh, Leon, fala pra eles, tipo, se eles não conhecem. Olha isso, só podia tomar uma lanterninha melhor, tá? No escuro. pera peraí, deu uma paradinha aqui. Não. Beleza. Ó. Oh. Ó, ó, ó, Loki dormindo no local, tio Ô, oh, meu Deus, perdeu o trem das nove? Ó, oh, aí o que acontece? O cara fica dormindo, tio Ah, oh, meu Deus, a mãozinha e tudo mais E tudo mais Ele, ele tá vivo, tio vou deixar o cara descansar Tranquilo, ó oh, Subway map Tall Oak Station Rapaziada, é Estados Unidos Tio, ó, ó, ó Essa área aqui É perto de Beverly Hills Caverninha já passou por ali, tio Ô, oh, meu Deus, Eu fui visitar o Check Norris Na mansão dele É verdade Vamos ficar tranquilo, ô oh, tiozinho Pelo amor de Deus, hein <risos> Os caras curte dar uma, uma zoadora Peraí, peraí, ó, oh, ó oh, Barril Ih, caixinhas ah, meu Deus do céu. Olhinho. <risos> Vou ficar esperto, hein? E aí? Abre a parada aqui? Hum.